Boa noite a todos os queridos e queridas aqui esta noite, representando aqui a igreja evangélica e a gente, nós mulheres evangélicas temos um certas dificuldade nas nossas igrejas que é o reconhecimento de pastoras. Então a gente sabe o que é ser mulher evangélica. Mas eu quero já agradecer primeiro a Deus por essa iniciativa, né? Tão linda de reunir aqui outras confissões de fé, e me faz lembrar de Gênesis 11, o 6, quando Deus desce a terra por causa da torre de Babel. E tem um trecho que ele fala assim, vejamos se isto é o que eles já são capazes de fazer, sendo um só povo com uma só língua, não haverá limites para tudo o que eles ousarem fazer. Confissões diferentes, sim, mas nós viemos aqui por um propósito. E eu creio que vai fazer a diferença estarmos aqui esta noite. Algo diferente vai acontecer, porque são 16 anos de uma lei e que tem feito, parece que é muito, mas tem feito pouco. E a cada dia nós temos visto mulheres sendo mortas, né? Coisas terríveis têm acontecido. Eu acredito que hoje nós chamamos a atenção de Deus e nós chamamos a atenção também das autoridades para que as coisas venham mudar. Quando a mulher disser não, é não. E fim de papo. Obrigada.